que vamos, para. Você mata. Mandou o nome me matar, mano. Não mata, não, cachorro. Ah. Ele tem mais, ele tem mais, eu tô tem que se unir contra ele. Go, não, agora ele é. Tem igreja, é. dois. dois, é dois, é. dois Morto. Né? Tá. Tá é de ban. Pega o plant. dá, dá. Boa. Ai, boa. Bora. vou tomar lá atrás dela. Já. Ficando, fica de fica doutor? Verdade. Morto. Sim. Boa. Foca mal o jogo. É. Que Alp, velho. Escurinho, quick! Boa! Escurinho cego, escurinho cego. 2-2-2 dois, dois, dois, mais um. Mais, mais, escuro, mais, escuro, mais escurinho, mais escurinho. Pode ficar. Eu vou, eu vou embora. Ah, é o cachorro que tá melhor. B morto. Ele tava da gota. Gorda, boa. Dois B mortos. Boa, boa. Vou tentar. tentar. Tá, tá, tá de boa. Resmoke. Um lá. Redal mor morto. Morto. Um Esse cara, Pilar, pilar, pilar. Pilar zoado. Pilar mo morto. morto. Com 10 de vida. Vou pegar o gordo aqui. Gordo morto. Da Por tiro. Muito zoado. NICE! Oh, Mano, eu vou pular uma rampa e fazer a HI do corredor, né? Mata certo. ele, vai, morto, vai. morto, morto, morto. Só ele, só ele. Não planta, não ele bomba. Comecei... Coach, coach, coach, MF. Comendo, comer, com com <risos> muito zoado, muito zoado. <tibus> Ai, ah, foi mal. Mais um morto. Tô cego. Passou, passou, passou. Um. Mais, um, mais um, mais um. Mais ah, <risos> um. Falou do jeito de perder. <risos> o próximo é meu, pode pegar. Vem em cima, maluco. Eu já, eu já. Eu já.